Olá, pessoal. Eu sou a Emily. Meu nome é Emily. Meu nome é Emily. Meu nome é Emily. Meu nome é Emily. Meu nome é como eu inicio essa minha, essa, essa minha saga com a língua coreana? Eu vou contar desde o começo de forma bem sucinta para não encher o saco de vocês, tá bom? É... Eu estava no Tumblr, Tumblr, sei lá como é que fala E aí eu vi a foto do Tio Pi, né? E o blog que tava, que minha amiga tinha postado, foi minha amiga que postou a foto no Tumblr E eu fui perguntar pra ela quem é esse cara maravilhoso, de cabelo branco, tudo tão... Siopi do Big Ben e tudo mais, os, os farinandos são muito legais, eles fazem novelas também muito boas e tudo mais eu fiquei... Será? Procurei E... A primeira coisa que eu vi do Big Ben foi Big Brain Secret Garden Que foi tipo um mini drama que eles fizeram de web, bem comédia, sabe? Meita no Secret Garden, que é dona Meira que gosta de drama, sabe? né? E aí depois disso eu fui, eu fui procurar o drama original, né? E assisti, e amei, e rumbi, pelo amor de deus! É muito bom, muito bom, muito bom. Foi o meu primeiro drama e um dos meus favoritos até hoje. E é um clássico, né? Eu comecei a assistir drama com clássico. E por que que eu tô falando sobre isso, como iniciou? Porque isso foi lá pra 2011. Né? Em 2010 eu conheci o G-Dragon que minha amiga me mostrou J-DRAGON em um clipe lá que ele tava meio de Gaga né? Acho que foi Heartbreaker, ele tava meio na pegada Lady Gaga, ele tava meio apegado Lady Gaga, gente E aí, mas eu não dei muito trela, sabe? Eu escutei achei assim bem louco, mas massa, louco e massa, mas não, não, foi, não me atraiu muito bem não O que me deu mais lance foi Tio Peeley Mas eu, eu aprendi a amar todo mundo do Big Bang, tanto que é minha banda, meu grupo favorito do K-Pop, então né é, mas meu favoritozinho é o Tiopi mesmo, porque ele que me introduziu nesse mundo aí, de, de drama e de K-Pop também. Desde 2011, gente. Então assim, tem muito tempo que eu tô escutando coisas em coreano, ouvindo coisas em coreano, vendo séries e tudo mais. Só que eu nunca me, nunca pensei em estudar a língua. Que pra mim era muito, pra mim era impossível, na verdade. Então eu não pensava nem nisso. Mas é, eu sempre ouvia palavras que se repetiam quando eu assisti os dramas. Então eu comecei a observar essas palavras. Araçó, opá, omá, abudí, apá, são palavras que, que a gente se todo drama vai ter, então sempre se repete foram as primeiras palavras que eu aprendi quando assistia eu repetia junto então era sempre assim né? aí em 2014 que eu comecei a namorar com um coreano é... ele me motivou a estudar realmente a língua e eu tenho até hoje o caderno esse caderno foi o primeiro caderno então tinha que miserável, coitado mas eu, eu sempre tenho essas, essas essas cadernetinhas tudo anotadinho Então aqui ó eu... Isso foi Em 20 de maio de 2014 nossa. E eu comecei a escrever meu nome Em coreano aqui Uai. Aqui é o nome dele aqui. Cadê o meu? aqui Ele escreveu pra mim E depois eu fui escrevendo também Pra poder ir treinando E foi assim que eu comecei a, a treinar é, eu comecei a pesquisar aulas também de coreano, aprendendo as vogais, os ditongos, as consoantes, os números, tanto o número coreano nativo como o número sino, chino. Então fui e aprendi a ler em coreano com o Henrique e com a tion, dion, dion. Não sei, não sei se estou falando bem. Dion. Né, do Processo na Coreia. Então, desde o alfabeto, tudinho aprendi com eles. Eles são são os meus padrinhos da língua coreana. Assim. Eu comecei com, com o Yon, né, a escrever meu nome, que me motivou a iniciar, mas eu aprendi realmente a ler com eles. Então, fiquei 2015, 2016, procrastinando, né? Não me dediquei. Então é por isso que eu também não falo tão bem assim. Não me dediquei, não me dediquei. Tô começando a dedicar agora, em 2018. Em 2017 eu me dediquei mais ou menos. Né? Eu estudei, é, mas eu sinto que não dei 100% de mim ainda. Porque é difícil, às vezes é difícil, né? Mas eu tô, tô, tô tentando. Esse é o caderno, eu comprei lá na Coreia. Esse caderninho. Claro que ele tá assim, miserável, porque né? Já foi manuseado demais. Então, eu pensei, tá, eu vou fazer o que? vou comprar uns livros eu Comprei lá, né? É, deixa eu tirar isso daqui Eu vou comprar uns livros infantis Um livro infantil Esse de cenário já tinha que eu comprei no submarino Ele é mais ou menos, bom, mais ou menos, bom E comprei alguns livros, tem mais, mas eu vou mostrar só, só três pra vocês Comprei alguns livros, esse aqui tem ilustração, esse também tem aqui dentro e esse daqui Que é pra eu treinar a leitura e tudo mais e ir, e ir traduzindo E aí aqui como é que eu fiz Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo? Assim, traduzindo dessa forma Eu vou aprendendo novas palavras pro meu vocabulário Então Eu aprendi muita coisa assim Traduzindo o livro E nesse livro mesmo ele tem joguinhos Pra você saber o que é a uh... maioné ai, maionese, maionese, mandida, toque, mandida, apuda. Apuda. apuda, apuda, apuda, apuda, Ice cream sorvete. Então. Vamos aqui ao nosso, meu caderno. Eu comecei a escrever palavras do livro. Desse livro aqui que eu comecei a traduzir lá na Coreia. Então, ele é sobre um casal que é recém-casado e tudo mais. E é muito interessante. Ele também tá muito famoso lá. Pelo menos na época que eu, que eu fui, tava, né? Aí tem umas coisinhas bem fofinhas, tem umas imagens, e aí tem um, um, o diálogo, e aí tem tipo um, um resumo meio que poético do que aconteceu, alguma coisa assim, sabe? Resumo poético do, da, da, da história e tudo mais. E isso é baseado em fatos reais, gente, porque realmente esse cara aqui, ele é um ilustrador e ele ilustrou a, a história deles, né? Dele e da mulher dele recém-casada. Então é mais, é mais bacana ainda, porque. É, o que me preocupa muito em aprender é vocabulários. Vocabulários, vocabulários, vocabulários. Passei um bom tempo, sabe, só escrevendo palavras em coreano e depois traduzindo só em português. E uma dica que eu dou pra vocês: eu, eu tô falando aqui normalmente pra pessoas que basicamente já sabem ler, né? Ou que tá no início. Ou... É, não se apeguem ao romanizado. O romanizado é bom pra você aprender no início, pra você saber o que é A, o que é B, qual é o som de cada letra. Mas depois disso gente, desapega do romanizado, não fica falando, não escreve também em romanizado Já baixa no, no seu celular Todo ele gira vem com... É só você ativar Então assim, ó, vocês... oh, tá vendo aqui? O tecladinho e tudo em coreanozinho para vocês aprenderem a escrever, a ter agilidade na escrita tanto assim É bom escrever com a mão também, tem um caderninho como esse e ter o teclado também porque facilita, né? Começa a entender a forma do, da, da, da, dos caracteres coreanos, a forma, a estrutura da, da língua, como o um som mesmo. É, eu vi em algum lugar, não lembro mais, que realmente a língua coreana ela foi, ela foi feita, criada, sabe, com as, as cordas vocais também. E e Eu quero ir para casa. A gente tem eu, sujeito, quero, verbo, ir, verbo, para, pronome casa substantivo bom já em coreano vai ser nanan sibe kago shita ou nanan que eu acho que faz faz sentido também e eu acho mais fácil um pouquinho na hora de falar nanan sibe shpool nanan sibe shpool nanan sujeito sibe Substantivo e. o verbo. Então, a estrutura da língua coreana é completamente diferente da língua portuguesa. Mas, normalmente, a língua coreana vai sempre iniciar dessa forma: Sujeito. Uh, podendo ter substantivo, adjetivo. e no final, fechamos com o verbo. Então, você pode, ser, pode ter variações disso aí, mas, normalmente. É assim, mas eu acho muito mais fácil quando você tem uma noção de, de vocabulário e aí depois você estuda gramática. Como eu já tenho uma noção mais ou menos de vocabulário, eu sei bastante palavras, dá pra eu estudar gramática, então eu tô fazendo o quê? estudando gramática e estudando vocabulário. É, então, pra mim, o básico é você aprender as saudações, saber alguns vocabulários básicos, como banheiro, rodanchi, um, com fome ah, beco pa é, saber algumas palavras soltas e básicas e depois disso aprender os números eu acho que tem que, que tem que ser assim aprendam a o corean, a, os números coreanos e os números chineses 한두셋넷 <música> 다섯 여섯 일곱 yodo, Aho, Yor e e some o u ship. Então vamos lá. Vamos para aqui que isso aqui. Esse menino tem bastante corzinha. Vamos usar o Hilakuma porque, né? Hilakuma, ele é japonês, mas ele ele ele é da Coreia, gente, então ele ele pode, ele pode. Ele é um bi um, um biracial, né? Vamos lá. O Hilakuma tem algumas cores nele. Então, o Hilakuma é marrom. Essa cor é o quê? KAL SE, PAIGAN SE, NO SE, COMUN SE, SE, -se. Eu estou agora nas partículas dos pronomes, não, eu estou no pronome demonstrativo Vou começar a usar pronome demonstrativo Então é isso, se vocês não sabem o que eu estou falando, essas coisas assim Então é bom vocês terem uma base de português Dar uma lida pra, pra relembrar algumas coisinhas de português, pra saber o que é o que é o básico, né? Pronomes, substantivos, sujeitos, essas coisinhas assim, é porque vocês precisam saber primeiro português para aprender outra língua. Então é isso. Eu tenho muitas apostilas na internet. Então, se vocês colocarem na internet, aí no Google botar assim: apostilas de coreano, é, livros em coreano, baixar PDF de apostila, tem. Tem na internet. Então é só vocês procurarem que vocês vão achar. E se vocês não quiserem pôr apostila, essas coisas assim, entre no site, ou entra no, no YouTube aqui mesmo, no Diplosta na Coreia, que eles ensinam assim, ó. Muito bom. E também tem um canal aqui chamado Aprendendo Coreano, que também é muito bom. É eu, isso que eu, eu aconselho a vocês a aprender a ler, a entender as palavras, tudo direitinho e depois começar a estudar, ó. Pelo menos uma ou duas três vezes por semana Pra quem não tem tanto tempo assim, quem puder, estude todos os dias porque é muito bom um, É isso gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é muito louco que seyo! Annyeonghike seyo!